senhor, -se, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 12, hoje, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Para quem está aí a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e grato a você por estar aí participando aprendendo e meus parabéns, você está sendo edificado com a palavra de Deus. Nós damos cursos de bacharel em teologia, média em teologia, treinamentos de liderança e vários outros cursos, tá? Depois eu deixo embaixo do vídeo algumas referências, ok? Nós estamos aqui então hoje para nós pensarmos um pouco, meditarmos nessa lição, penúltima lição do ano, Deus do ano, não, do trimestre, né? Deus nos dá graça para estarmos aqui mais uma vez. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos aqui, lição número 12, visões do afastamento e o retorno da glória de Deus. Nosso texto, é, Áureo, está em Ezequiel 43, versículo 5. Diz assim, levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo, tá? Ezequiel 43, versículo 5. E nós temos a verdade aplicada, Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito de nossa existência, relacionamento com Deus. Então, Deus, ele nos convida, nos convoca, tá? para nos mostrar o resultado, né, Que nos espera, tá? quando nós vivemos em santidade. Nós temos três objetivos, que é mostrar que Deus não habita no meio da impiedade. Segundo, ressaltar que a glória de Deus não se negocia. E terceiro, ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. De referência, tem Ezequiel, capítulo 11, versículo 22, 23, capítulo 43 e versículos 2, 4 e 5, OK? Aí você procura, por favor, leia tranquilamente. Eu já vou aqui para nossa introdução, onde diz o plano de Deus é habitar com o seu povo. Para tanto, Deus revelou em sua palavra as diretrizes para nós aproximarmos dele, OK? E aqui nós temos então no 1, a glória de Deus é três divisões, tá? Glória, alguns significados da expressão, revelada em sua natureza e terceiro, revelada em Jesus Cristo. Quando nós pensamos na palavra, no termo glória, tá? é, vamos identificar na Bíblia vários, tá? diversos termos para expressar a ideia de glória. Tá? É, como que eu sei né? o, o que essa palavra glória significa no texto? Como que eu me é, defino. Né? É muito importante, eu já disse algumas vezes nas lições anteriores, que nós devemos pensar é, dentro do contexto. Tá? O contexto do texto, a priori, tá? é determinante. Tá? Uma palavra, lembra você? Tá? Uma palavra só tem é, vida, só tem é, sua essência dentro do contexto. tá Nenhuma palavra tem vida própria. Ela depende do contexto. Então, o contexto é determinante. Pode ser, às vezes, glória humana, como em Gênesis 45, 13. Pode ser riqueza material, a palavra glória, como Esther 5, 11. Ou a glória de Deus, como em Êxodo 33, 18. Então, existem vários outros textos que reforçam essas interpretações da palavra glória, tá? Mas... É muito importante, então, que quando você lê a palavra glória, não pense automaticamente, né, assim, ah, isso é a glória de Deus. Não, você vai parar, pensar o texto, interpretar, ler o texto com o texto, aí tem uma boa interpretação, ok? É revelado em sua natureza. Então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse, Deus fala agora, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Ou seja, veja quando nesse texto de 33, é Moisés que pede né, para que Deus lhe mostre a sua glória. Senhor, mostra-me né? a tua face, né, é, aí Deus disse, olha, é, eu vou, eu farei passar, né, então veja aqui no texto, ele mostra-me a tua glória, né, eu rogo te que me mostre a tua glória, ele disse se assim, eu vou fazer passar a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, ou seja, a, a minha manifestação, tá, então quando nós queremos conhecer a glória de Deus nós vemos a manifestação visível dos seus atributos a sua bondade né a sua misericórdia tá o, esse, seu, sua compaixão né? se eu te esse, me compadecerei, de quem me compadecer né? então quando é, nós pensamos tá é assim, a glória de Deus tá vemos a manifestação dele tá Manifestação visível desses atributos. E quando a gente começa a pensar assim, é interessante, né? Porque diz assim, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Quando fala do nome, está falando a essência. Tá? O ser, os tá? é, seus atributos, né? da sua natureza. Tá? Você vai entender melhor aqui no próximo tópico, quando esta... Glória revelada em Jesus Cristo. Né? Quando nós falamos a manifestação da sua bondade misericórdia, misericórdia, né? é, aí você às vezes fica meio assim, como se assim, manifestação da bondade e misericórdia? Jesus Cristo, né? ele é tá? a perfeita imagem do Pai, a, a, a, a revelação perfeita. Né? Veja, João 1,14 diz assim, e o verbo, a palavra, que é a segunda pessoa da trindade, né? o verbo, tá? se faz carne, se fez carne, se fez humano, tá e habitou ou tabernáculo entre nós e vimos a sua glória como a glória do nigente do Pai, cheio de graça e de verdade. É, veja esse texto, que, que é muito claro, tá? A glória de Deus é revelada em Jesus Cristo. Então, é, o verbo, que é a palavra de Deus, tá? o verbo, tá? o logos, ele se faz carne. A segunda pessoa da trindade se faz ser humano. Ele habita, mora com os homens, tá? vive, vivencia o estar junto com os homens. E ele manifesta né, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, você vai ver que quando uma pessoa, por exemplo, o leproso vem diante de Cristo, ele diz que movido de compaixão, olha só, a compaixão manifesta, tá? movido de compaixão, estende a mão, né? que o, que o leproso, ele diz assim, ah, Senhor, eu sei que tu podes curar-me, se tu quiseres. Aí Jesus, movido de íntima compaixão, estende a mão, disse, eu quero, e toca nele, e é curado, tá? Então, Jesus, tá, justamente, revela esses atributos do Pai. A compaixão, a bondade, a misericórdia. É interessante isso, tá, porque Jesus disse assim certa vez, né, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem vê essas manifestações tá, de uma forma concreta, está vendo é, o Pai, tá? Porque, por exemplo, a misericórdia, vamos pensar aqui rapidinho, quando aquela mulher que é levada aos pés de Cristo, jogada aos pés de Cristo, porque foi apanhada no ato do adultério, Jesus né, ele, é, é pressionado. Né, alguém diz assim, olha, o que que você diz? né Porque a lei da Moisés diz que estas mulheres têm que morrer. E você? Ou seja, parece que eles querem uma oportunidade, e Jesus percebe isso, tá é uma oportunidade para acusar Jesus. Porque se Jesus dizer, né, é, realmente, temos que matar ela, porque a lei diz, né, aí eles podem falar, tá vendo, ele fala que tem que ter amor, amor, agora está mandando matar. Né? Ou, se ele disser assim, não, não vamos matar, não, puxa vida, vamos ter do misericórdia dessa pessoa eles dizem ah tá vendo está quebrando a lei então Jesus está nesse jogo tá é, eles estão testando Cristo e aí ele diz assim bom tudo bem né? aí vem a misericórdia de Cristo manifesta tá ele se inclina começa a escrever no chão mas eles pressionam pressionam Jesus está pensando tá eu acho muito lindo isso, porque o silêncio é uma resposta boa. Né? E aí, quando ele pensa, ele diz assim, olha, vamos ser o seguinte, tudo bem, eu concordo né, que ela é pecadora, ela errou, não se esconde o fato, não se passa um pano quente, né? é pecadora, é, errou, errou, ok. Né? É, agora, vamos pensar um pouco. É, como é que podemos fazer, né? Vamos lá, todo mundo concorda que tem que morrer a pecadora? Sim, ok. Então, todos os que têm pecado, fiquem aqui, e quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tá? Ou seja, já que vamos ser justos com essa pessoa, né? e vamos... a pedra de areia. isso é uma justiça, porque ela pecou, ok? Vocês querem ser justos, cumprir a lei da religião? Ok. Só que, como seria se você fosse esta pessoa? Como seria se você estivesse aqui na frente? Você quer ser apedrejado ou você quer ter misericórdia? Você ter um, quer ter uma nova oportunidade na vida para reiniciar a tua vida? Como você quer ser tratado? Então, vem desse lado para cá os pecadores e quem não tem pecado fica desse lado e atira a primeira pedra. Então, veja que a misericórdia e a graça se manifestam em Cristo. Tá? A glória de Deus é revelada em Cristo, tanto em seus sinais miraculosos, tá? você vai ver em João 2, 11, diz que assim Cristo manifesta seus sinais, tá? como também no seu sofrimento e morte. Meu Deus, isso é fantástico. A tá? lei João 13, 31, veja como a glória de Deus se manifesta nos sofrimentos de Jesus. Abominações do templo, ídolos e criatura acima do Criador, interesse pessoal e material acima de tudo, e a irreverência é indiferença. Ídolos e criatura acima do Criador. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o tempo e ele vê a imagem dos ciúmes é, e outras imagens escondidas no templo. Há a possibilidade de ausência de ensino, firmeza, profundidade cristã e comprometimento. Né? Veja, então, quando nós vemos que o Espírito de Deus leva Ezequiel dentro do tempo né, e ele vê imagens ou seja, a é, dentro, olha só, no interior do templo, né? no, no fundo, tá? Quando a gente fala templo, é estrutura física mesmo aqui, tá? Mas vamos pensar aqui também, tá? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, mas nesse contexto de Ezequiel é o templo físico mesmo. E Deus mostra que dentro do templo está se cometendo abominações, tá? dando é, uma prioridade a ídolos, tá? ou seja, o que, que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que eu coloco tá? em prioridade antes de Deus. Tá? Então, Deus estava aqui, aí eu pego algo e coloco em prioridade esse algo antes de Deus. Tá? Aí eu estou idolatrando esse isso que eu coloco antes pode ser dinheiro, pode ser posição social, pode ser é, qualquer coisa, até qualquer satisfação pessoal, né? Eu coloco acima de Deus, aí é idolatria, tá? Então por isso que diz aqui que é a possibilidade de Deus de ensino, firmeza e profundidade cristã, não há comprometimento. Com é, quem está comprometido, né? Tem mantém as suas prioridades, tá? ter prioridade com a nossa prioridade. Interesse pessoal e material acima de tudo. Levou-me à entrada da porta da casa do senhor, que está à banda do norte, e as que estavam ali, mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz, provavelmente, dentro da arqueologia, percebemos que seja o deus da fertilidade e vegetação. Tá? Isso na Babilônia. Né? As pessoas estão mais interessadas em alcançar a satisfeira, satisfação de suas necessidades e desejos. Olha só, irmãos, é como é interessante. Tá? É, as pessoas, eles criam um Deus para satisfazer seus desejos. Você percebe aqui? Tá? Ah, vamos criar um Deus Tamus. Esse Deus Tamus ele vai nos permitir, né? Ah ter a fertilidade e a vegetação. Ou seja, eu quero né, ter é, prosperidade, eu quero ter progresso né, mas é, assim mais fácil. Tá? Parece que, os, que as pessoas né, adoram, criam tá, seus deuses né, para satisfazer seus desejos. Né? Eu quero ter mais fertilidade, eu quero ter prosperidade nos campos, tá? e logo eu adoro esse Deus, tá? Então, às vezes as pessoas né, procuram em Deus, tá? Isto, né? somente o concreto, tá? Mas tudo que é concreto, é físico, material, meu irmão, minha irmã, passa, tá? Tudo, tá? tudo que é material, tudo que é concreto, ou o tempo acaba, tá? Ou ladrão ou ladrão rouba né? Ou de alguma forma se perde, tá? Então, é, as pessoas às vezes procuram Deus, tá? É, numa experiência de satisfação material. Nossa, se eu tiver isso, vou ser feliz. Desculpa, mas você não vai ser, tá? Porque a felicidade não está no ter, tá? A felicidade está no ser. Quando você for ser feliz tá aí talvez o ter tá não faz diferença você não vai se apegar a isso tá interessante então esse ponto aqui que essas mulheres estão chorando no lugar de pedir de Deus de depender de Deus estão chorando estão procurando uma alternativa um caminho mais fácil de satisfazer seus desejos a irreverência é indiferença Esse que estavam à entrada do templo do senhor acerca Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. A postura é de indiferença, né adoram o visível e não o invisível. Tá? Olha só como interessante. Anteriormente falamos das mulheres, agora aqui os homens. Né? As mulheres estavam no norte, eles estão no oriente. Veja que estes homens estão de costas para o templo, tá? eles são indiferentes à presença de Deus e se voltam para adorar o sol. E é assim, né? ou eu adoro aqui o sol, ou eu adoro aqui Deus. Né? Então, não tem como adorar os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, quando estou adorando o sol, estou dizendo que estou indiferente à presença de Deus. Tá? Eu adoro o visível que o sol, mas não o invisível. Tá? Agora, pensa com você, para com você mesmo. Tá? Isso é, é você com você. Tá? Qual é a tua postura? Você está mais apegado ao material ou ao invisível? Tá? Não estou dizendo que você não deva ter, está bem claro. Tá? Na verdade, nós estamos falando aqui de fontes. Tá? Porque, deixa eu explicar de uma forma mais tranquila aqui. É, você quer ter uma... Você quer pegar o fruto de uma árvore, por exemplo, a mexerica. Vamos pensar na mexerica. Tá? Você quer ter a mexerica ou você quer ter a árvore da mexerica, qual é mais é, produtivo? Ou, qual, ou que resultados são melhores? Tá? Qual é mais vantajoso? Ter a árvore ou ter só o fruto mexerica? Porque a raiz, tá? ninguém vê a raiz da árvore. As pessoas olham o fruto. Tá? Ah, eu quero esse fruto e às vezes as pessoas estão focando só no fruto, no que é visível, mas não percebem a raiz dessa árvore, porque o que provoca o fruto é a raiz, o que provoca o material é o invisível. O autor de diz: tudo que foi feito, o mundo foi feito do invisível, pelo invisível. Tá? Então, quando falamos assim, qual o teu foco? Nós estamos dizendo que você não tenha, não venha a ter o material, mas sim que você vá pelo caminho, né, correto, tá, o invisível que vai gerar o visível, ok? Afastamento e retorno da glória de Deus, afastamento da glória de Deus, o retorno da glória de Deus e o impacto é resultado no povo de Deus. As abominações praticadas no templo resultaram no afastamento da glória de Deus, mas Deus tem um plano de retorno. Interessante. Nós, seres humanos, às vezes escolhemos algumas escolhas da vida, tomamos, tomamos algumas decisões da vida que nos afastam de Deus. Mas Deus é muito, muito amoroso, que Ele tem um plano sempre para nós voltar a Ele. Tá? Ele tem um plano, agora é claro, as decisões são minhas, né? mas que Ele tem. Ele tem. No 3.1, disse assim, afastamento da glória de Deus. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Esse é o mal que, às vezes, nós não percebemos. Eu lembro de uma história que alguém disse no livro, tá que colocaram, tá faz de conta que isso aqui é uma panela de ferro, né uma panela, e pegaram uma raã, colocaram na água, né? É dentro da panela, tá? E a água está na temperatura normal e a rã fica assim bem tranquilona, né? Assim nadando, né? Aí eles colocam em cima do fogão e ligam no fogo baixo, lento. Né? Isso vai esquentando lentamente a água e a rã não reage de forma alguma, tá? Mas daqui a pouco a rã não percebe, mas ela está cozinhando, tá? a água começa a ferver e agora já é tarde demais. Tá? Então, esse é um processo que estou dizendo, né? que às vezes o inimigo trabalha em fogo lento. Tá? A gente vai afastando, afastando, afastando, até daqui a pouco estamos amarrados pelo pecado, escravizados pelo pecado. É, porque se fosse só água quente, coloca a água direto na água quente, ele dá um pulo né? É, diante do choque. Tá? então o afastamento né ocorre assim aos poucos do santo dos santos vai para a entrada do templo para o meio da cidade e para os montes tá senhor assim, Deus vai se afastando o afastamento é uma forma figurada de dizer que Deus não vai manifestar sua presença isto é seus atributos ali tá irmãos bem claro isso tá é impossível presta bem atenção nisso, é impossível que Deus não esteja aqui presente, impossível, é impossível, vou ir mais além, que Deus não esteja no centro de Macumba, é impossível, como assim? Meu irmão, lembra de um atributo de Deus? A onipresença, isso é, Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos, tá? então Deus está presente, agora ele se manifesta quando é convidado então por isso que eu esclareci aqui que o afastamento entre aspas e isso na verdade é ignorar a sua presença tá o afastamento de uma forma figurada deve ser que Deus não vai manifestar sua presença ou os seus atributos ali ok então é, eu acho que está bem entendido isso. 3.2, o retorno da glória de Deus, após a visão do novo templo, a glória de Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente. Deus continua interessado em operar, restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Então, Deus sempre, sempre, sempre tá, quer tá, retomar o relacionamento. Em Apocalipse 3.20, diz assim, eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir, Interessante, porque essa carta é direcionada né, para a igreja. Eis que estou à porta, ou seja, a igreja é, excluiu Jesus e fechou a porta. E Deus está batendo na porta para entrar na igreja. Né? É interessante, às vezes as pessoas né, adoram tanto a sua estrutura, a sua religiosidade, mas sem a presença de Deus, ok? É, Deus quer retornar. O impacto o resultado do povo de Deus, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo. Agora, disse o texto, lancem, né, eles, tá, na NVI diz que afastem, para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres, que são os ídolos, né, na NVI diz assim, né? dos seus reis e habitarei no meio deles para sempre. Tá? É interessante aqui, tá? por quê? Quando diz assim, agora lancem eles, ou seja, eles são responsáveis. Eles colocaram aqueles ídolos, agora eles peguem e lance para longe de mim é, a sua prostituição. Prostituição porque eles estão adorando a Deus, ao mesmo tempo que se dizem ser filhos de Deus, né? isso é uma prostituição, tá? E os cadáveres que ele chama aqui que são os ídolos, tá? Que eles idolatravam às vezes os reis, né? Tá? E colocavam, né? Dentro do templo. Então esses ídolos, ou seja, são mortos, né? é, As estátuas, tá? Devem ser expulsos, né? Aí eu habito no meio deles. Ou seja, não tem Deus está dizendo, não tem como tá dois objetos habitar no mesmo lugar, né? olha, veja só, está aqui né? o apagador, tá? E se eu quero colocar o apagador aqui, né? é, nesse é, aqui, aqui o portador do passador de slides, né? aí eu, para eu colocar eu tenho que empurrar esse aqui, né? não dá, tá? Então tem que ter, tá? Então assim, retirem isso que eu fico aí, tá? vocês decidem. O que vocês querem ter? A minha presença ou seus ídolos? Tá? Vocês querem ter ainda a infelicidade ou querem ter a felicidade da minha presença? Você decide. Amém? Deus abençoe. Nós mostramos que Deus não habita no meio da impiedade, ressaltamos que a glória de Deus não se negocia e ensinamos que Deus nos chama a viver em. Santidade. Meu amado irmão, meu irmã, muito obrigado por você estar aí. Se você quiser os slides, escreva, está no meu WhatsApp aí, manda uma mensagem, diga, eu quero, com o seu nome e a cidade de onde você está, tá? o estado também, ok? Muito obrigado, a paz do Senhor, e eu desejo que você tenha uma boa escola bíblica dominical. Paz do Senhor.